Quem vai flopar na maratona literária de inverno 2015? <risos> eu! eu que a Winnie dela escreveu e sim, gente, eu vou participar da maratona literária de inverno do Vitor, do Geek Freak. Porque eu sou louca. Porque eu tenho que estudar, mas eu vou ler. Bom, pra você que não tá sabendo o que é a maratona literária de inverno, eu vou deixar o vídeo do Vitor aqui embaixo na descrição pra você assistir e conferir tudo certinho o que, é que tá acontecendo. E... Eu não quero que esse vídeo fique longo, primeiro que eu tô com calor, segundo porque eu não gosto de vídeos longos. Então eu vou mostrar pra vocês os livros que eu escolhi. Eu decidi pegar um livro pra cada desafio e quatro livros extras pras quatro semanas que vai ter. É, temáticas. Se você não está entendendo o que eu estou falando, assiste o vídeo do Vitor e volta aqui que você vai entender tudo direitinho. primeiro livro tem que ser um livro com ilustrações e eu decidi pegar o livro das criaturas de Harry Potter. Eu acabei de ver esse livro, ele vai aparecer no vídeo de Book haul e leituras do mês de junho, então eu decidi pegar ele que apesar de ser grande ele é diverto. Ele é repleto de ilustrações então eu acredito que eu vou ler ele bem rápido, então eu coloquei ele. Começar ou terminar uma série, trilogia, duologia, enfim, eu escolhi começar de novo Divergente. Eu já falei pra vocês que eu já comecei a ler Divergente, mas eu tive que parar porque eu mudei de casa. Então eu vou recomeçar Divergente e eu espero muito gostar. Muitas pessoas falam muito bem de Divergente e a Tati vai ler Divergente, então... Tenho que ler divergente. Bom, o terceiro livro alguém escolheu pra mim e eu peguei a lista negra, que eu ganhei a lista negra de aniversário no ano passado. Então, alguém escolheu pra mim e eu vou ler. E se eu ler a lista negra, eu vou sortear a lista negra. Porque, lendo a lista negra, eu faço a resenha da lista negra e o sorteio de a lista negra. Sim, eu tenho um livro extra de lista negra aqui em casa e eu preciso sortear, porque... Né? Um livro que já virou ou vai virar uma adaptação cinematográfica, eu escolhi Laranja Mecânica, porque todo mundo fala que eu tenho que ler Laranja Mecânica, porque eu vou amar e tudo mais. Um livro com capa azul, que gerou muita polêmica né, no Twitter, gente, eu tava só olhando aquela variançada e falei, gente, como assim, um livro de capa azul. Eu escolhi o Mundo Mágico de Harry Potter, que apesar de ter esse papel, esse pergaminho aqui na frente, ele é azul, predominantemente. Ele... Azul. E caso não seja aceito esse, eu uso o divergente, que tem capa azul. gênero menos lido no ano passado foi... Uh, eu não lembro o nome do, do, desse gênero de livro, mas é um livro de cartas. Eu não li nenhum livro de cartas no ano passado. Então eu vou ler Cartas de Amor aos Mortos. É. Esse livro é muito bonito, as cores deles. As cores, tipo, roxo, rosa, O um livro ganhado eu peguei vestido de noivo. Esse livro eu ganhei em um sorteio de um blog. E eu tinha lido muita coisa dele, só que eu tive que parar no passado por causa da escola. Então eu vou retomar a leitura ou, mais provável, ainda recomeçar, porque eu lembro que eu gostei muito desse livro. Eu estava louca para terminá-lo, só que eu não lembro muito bem o que, que tinha nele, então provavelmente eu vou recomeçar. E a última categoria é um livro com mais de 400 páginas, sim, eu peguei O Morte Súbita. Eu acho que eu vou mostrar a Morte Súbita em todos os vídeos desse canal, porque... Eu ainda não li esse livro e tipo sofri um tanto pra comprar esse livro. Quando eu comprei, eu fiquei tão feliz e eu não li até hoje. Sim, gente, eu ainda não li Morte Súbita, mas eu quero muito ler. Espero ler nessa maratona literária. Provavelmente vai ser o primeiro livro que eu vou pegar pra ler, porque pelo amor de Deus, eu preciso ler Bom, esses são os oito livros dos desafios e esses são os que eu realmente pretendo ler até o final. Nossa, tá muito pesado, meu Deus. Daí, para as Semanas Temáticas, eu peguei mais quatro livros. O primeiro era para ser uma distopia, parece. Podia ser uma distopia. E eu peguei Admirável Mundo Novo. Segunda categoria era um livro de terror, mistério e suspense. Eu peguei o Iluminado. Também comprei recentemente. Essa edição aqui é da Pontos de Leitura Pocket. Eu achei muito fofinho. Terceira semana era para ser um romance. Eu vou ser bem polêmica, porque eu vou ler Lolita. Um dos romances mais polêmicos, né? da história dos romances, esses quatro livros que eu vou mostrar agora, eles não, não, não tenho pretensão de terminar eles, apenas começar. E na última semana que eu já vou estar morrendo, eu vou pegar Don Casmurro, do Machado de Assis eu tô pegando aqui a minha edição física só pra ilustrar, porque muito provavelmente vou ler em e-book, porque essa edição ela é muito antiga, então ela não tem um novo acordo ortográfico e eu ainda tenho cinco negocinhos com um novo acordo ortográfico então essa é a minha pilha completa isso ser muito pesado, dá tá? pra você ficar muito forte sarado fazendo isso aqui, peraí. Bom, então o vídeo de hoje é esse, eu espero muito que vocês tenham gostado eu espero muito que vocês participem dessa maratona literária de inverno, eu vou deixar minhas redes sociais aqui embaixo pra você conferir o que, é que eu estou lendo e tudo mais então é isso, eu vejo vocês no próximo vídeo